É na hora em que o ser humano está mais frágil que este profissional aparece. O técnico em enfermagem atua em hospitais, asilos e clínicas, oferecendo a assistência básica necessária para a saúde e o bem-estar dos pacientes. Durante esta pandemia do coronavírus, o trabalho que realiza na linha de frente é exemplo de força e vocação. Eu escolhi o curso técnico de Enfermagem porque eu sempre tive um prestígio com relação aos cuidados. Sempre tive curiosidade e sempre tive um desejo poder de sempre ajudar mais as pessoas. Atualmente eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Passo, hospital referência da cidade né, e da região também. Com relação à minha rotina diária, com, atualmente por conta da pandemia do coronavírus, nosso trabalho ultimamente no hospital tem sido um pouco meio cansativo. Mas tem apresentado, tem sido também muito satisfatório para a gente mostrar para a sociedade inteira e mostrar para as pessoas também que pessoas como nós, ali da área da saúde, estamos prontos à disposição para dar o nosso melhor para ajudar com relação a essa pandemia e sempre procurar atender as necessidades das pessoas. O curso técnico em enfermagem é oferecido no IEF Sul de Minas, nas unidades de Machado, Muzambinho e Passos nas quais cerca de 1.300 pessoas já se formaram. Eu descrevo esse curso que eu fiz no FSU, um dos melhores cursos que eu já fiz em toda a minha vida, porque além de me preparar para o mercado de trabalho, impossibilitou eu escolher outras áreas de atuação com relação a urgência e emergência, UTI, laboratório clínico, cuidados e enfermarias. O IF Sul de Minas aplaude os técnicos em enfermagem que enfrentam com coragem e habilidade os desafios atuais.